Aí, mano, fomos pra essa parada. Aí os moleques, caralho, como é que essa porra sobe, meu irmão? Não sei o que. Aí começam as perguntas, né? Entendi, Falei, lembro, rapaz, Falei, relaxa, rapaz. Falei, relaxa, irmão, relaxa, fica tranquilo. Tá vendo aquela lá, a plataforma de embarque nossa, aquela lá? Tu vai mostrar a tua identidade, o cara vai abrir o portão, tu vai entrar no túnel. Quando você sai do túnel, você já tá dentro do avião. Não tem erro. Aí eles foram. Desceram, pô, vai na frente de você primeiro, que você já foi, tá tudo tranquilo. <risos> Aí foram, aí chegaram no avião, minhas poltronas eram diferentes, né, cara? Minha poltrona era na frente e a deles era mais pra trás. Aí foram os três juntos, o Jim, o Schuster e o Pita no mesmo, no mesmo banco, uhum. eu no banco mais na frente e o Bruninho no banco na frente do deles. Aí, mano, eu cheguei, peguei meu fone, botei ó, dormi. E eu só, aí, do nada, eu só escutando aqueles malucos. Cara, minha mão tá suando, velho. <risos> Porra, filha da puta do Leonel, cara. Olha lá, velho. Gente, todo mundo nervoso aqui. O filho da puta tá lá dormindo com o fone, fingindo que tá em casa, como <risos> se estivesse é em casa. Aí, beleza, ó. Vocês são passageiros, aí puta formação toda, do cinto, máscaras assim, e cair do teto, blá blá blá Aí começou o avião a taxiar, né? Pra poder pegar a pista de voo. <risos> aí o Pito chegou e falou assim: Você tá de sacanagem? Esse avião não vai subir nessa velocidade aí, não. Você tá de brincadeira, pô? Não vai subir, não, eu falei, calma, rapaz, relaxa, dessa hora eu já tinha acordado. Eu já falei assim, calma, relaxa, pô, nós vamos pra pista de, de, de, de decolagem lá, você vai ver. Aí o maluco começou a ligar as turbinas, se preparar pra decolagem. Aí nós fomos, Uai aí subiu. Na hora que subiu, um segurou na mão do outro. <risos> o Bruninho, Bruninho, Bruninho. O Bruninho não tava entendendo nada, o Bruninho abriu a janelinha, a janelinha aqui assim, ficou lá olhando. Eu falei assim, caralho, é maneiro, mano. Porque, tipo assim, é uma sensação totalmente prazerosa você ver as pessoas uhum. viajando. E, e o mais legal, que a, eles viaj a, a gente viajou pela, pela música, né, cara? Pela música, a primeira vez trampo. de avião, pela música, pelo trampo. Pelo trampo. Então, uma sensação, tipo assim, de dever cumprido, sabe? Uhum. Aí chegamos lá e de descemos tal, aí pegamos um, um, um táxi e fomos pro hotel. Aí chegamos no hotel. Tava lá tudo reservado direitinho, fomos pra parada e a nossa entrevista era, era perto do hotel, né? Só que uhum. a gente tinha que andar uns cinco minutinhos lá. Era uns cinco minutos, a gente andou. Aí chegamos perto do hotel, chegamos lá, deu uma cochilada, aí começaram a zonear dentro do hotel. O Schuster cismou de virar um Homem-Aranha dentro daquela porra. Que Homem-Aranha! Vou fazer militando Homem-Aranha pular na cama porque a câmera é de mola. <risos> Ele até se escondeu ali, né? é, aí foi, ficava zoando, aí fizemos pagode dentro do quarto e caralho, aí tomamos um banho e deixemos pra poder fazer entrevista na rádio e depois tinha um uhum. show à noite num boteco lá, uhum. boteco tio, acho que não, é os, os caras são muito gente boa, mano, o Junior Belo e o, a galera lá toda da equipe dele. Aí fizemos isso tudo, aí, mano, resolvemos pra, a, a, na hora de ir embora, né, cheio de fome... Vamos parar no hambúrguer aqui, vamos comer um hambúrguer. Aí chegou o Coroa lá, mano. O coroa, a gente não deu nada para Coroa no, no, no, no trailerzinho lá. Aí ele disse, senhor, é, eu queria fazer um hambúrguer. Aí a gente, porra, carioca, achando que, né? Sul Fluminense, achando que é carioca, lá no sul, o não sei o quê. Metendo, esse mano, hambúrguer... Esse, forçando é forçando é, o, é, o sotaque. Aí chegamos lá e falamos assim, senhor, é, esse hambúrguer é grande, cara? É, claro, tio. E, e dá para comer bem, daquele sotaque deles lá, né? E tá dá para comer bem, é muito grande, tal. Que não sei o que e acompanha batata, não vem batata. Aí chegou eu, né? Fominhão, gulosão, irmão, faz aí, bota muita batata. Ele pode deixar, que eu sou fominha, irmão. Na moral, na moral, o maluco fez um hambúrguer, o hambúrguer era prensado, não era um hambúrguer daquele com pão assim, uhum. né? Tinha tudo dentro do hambúrguer, porém, era prensado na parada. Aí, na hora que ele chegou com o hambúrguer, esse prato normal, uhum. o hambúrguer era o tamanho do prato. Caralho. Mais o prato de batata. Nó. Um, aí eu falei assim, não, porra. Ei, esse negócio de dividir, não, pô. Vamos comer cada um pra um cada. Um. Cada um come um. Pô, cheio de vontade de comer. Hã? Mário levou pra casa. Irmão, eu a metade. O Schuster, nem uma batata ele colocou a mão. Caraca, maluco. Cara, aí levamos aquela parada toda, aí levou a galera tomando café da manhã. Aí veio a história de de manhã, né? Nosso voo era 6h20. Só que o que estava acontecendo no voo? O meu voo tinha dado. O voo do, do, do, do Pita tinha dado problema no, no dia à noite. Ó, deu problema na passagem do voo, vai ter que mudar o, o Pita de voo. O Pita, a, a, a, a passagem do Pita vai ser com escala em São Paulo, de São Paulo e vai para o Rio. Então, ele vai mais tarde. O nosso voo era seis e pouca da manhã. O do Peter era nove da manhã pra São Paulo. Caraca! E ele ia sozinho. Sozinho. Caraca. O Bruninho. O, o voo, porque a gente quando comprou pra, pra, pra pegar uma passagem barata, a gente comprou a passagem em, em, em viações diferentes, né? Em companhias diferentes. Viações. Companhia diferente. Aí foi eu... E... Viação. É, viação. <risos> caralho, vacilão. Companhia diferente. Aí veio, foi eu o Dinho e o Schuster no mesmo voo e o Pita. Aí deu esse problema, o Pita foi pro voo mais tarde pra escala em São Paulo. E o Bruninho era o único que ia no voo separado. Nossa. Mas isso aí, o, mais o voo separado dele era no mesmo horário que o nosso. Porém, era só o um avião diferente. Uhum. E foi isso que aconteceu. Ele foi no outro avião mesmo, mas com medo danado, é. né? De achar tipo assim... Na hora de ir junto, ele ficou com medo, mas já separado. Caralho, velho. Será que eu vou descer lá no Rio mesmo encontrar esses moleques? Aí, beleza, Passou. Mano, nessa situação à noite, a gente no hotel, e eu, porra, com preocupado com o horário. E, porra, vamos embora, mano. Aí acordei, era 4 horas da manhã. Falei, rapaziada, vamos levantar, que nós somos em 5. Porém, nessa parada à noite, a gente ia falar no hotel. Ô, Pietro, vamos fazer o seguinte, mano. você fica dormindo até mais tarde, eu vou pedir pro cara do hotel deixar um Uber pra você, tu vai pro aeroporto, o cara vai te deixar no aeroporto, meu irmão. Não tem problema, só a plataforma de embarque é essa, tu vai fazer o check-in, o cara olha ali, velho. faz comigo, cara. faz comigo não. Véio. Eu vou parar em São Paulo, chego lá em São Paulo, vou botar aquela plaquinha, tipo assim. <risos> Me ajudando de volta pra minha terra. <risos> Aí, velho, o Pita chegou. É. Aí o Xuxi falou assim: Dinho, pô, tá falando alto pra caralho, vai acordar o Pita, porra. Aí falou assim: não, vamos chamar o Pita pra poder, gente. Aí o Xuxi, não, pô. Fala baixinho por não acordar o Pita, que o Pita vai mais tarde. Meu irmão, o Pita na mesma hora, vou mais tarde é o caralho. Meu irmão. <risos> Eu vou agora? Levantou da cama, botou a calça, vocês vão me deixar aqui? Tá maluco, rapaz? Vou que ficar aqui sozinho tem? não. Eu não sei o que. Caraca, o medo de virar pedido. Você tava tá doido, rapaz. Até eu ia ficar bolado. Certo, é, mano. aí entramos lá e falou assim, agora vamos descer pra poder fazer o check-out que o Uber vai chamar a gente. Aí a gente conseguiu um cara que levou os 5 no Uber que cabia 4. Pô, aí sim. Mas porra, de madrugada... Acelerando, não tinha o que bater, não tinha que bater de frente com ninguém. Chegamos no final, vamos fazer o check-out. Ah, fazer o check-out, que não sei o que, que. E tinha o café da manhã, só café começava às seis. O nosso voo era às 6h20, então não dava pra tomar o café. Aí chegamos na hora de fazer o check-out o maluco falou assim: Não, é, tem uma acréscimo aqui. Eu falei: Acréscimo de que, irmão? Aí aquilo já me deixou puto. Porra. Falei: Acréscimo de que, não? Porque era o quarto duplo, foi pra tripla. Eu falei assim: Não, não, não, não. No início eu falei tudo direitinho. No início resolvi tudo que tinha pra resolver. Cheguei aqui na hora do check-in, falei com a menina. A menina falou que tava tudo certo, cara. O quarto vai ter: quarto tem uma cama de casal e uma cama de solteiro. Vá, nós vamos dormir os três lá no quarto, o dois na cama de casal e uma de solteiro. Não tem erro. Porque a menina não falou não, que tem um check-out, que não sei o que lá, pra, pra, pra, pra, que tem que pagar. Eu falei, irmão, não vou pagar mais porra nenhuma. Aí eu já fui ficando Isso curto. no hotel. No hotel, pra poder ir embora, o táxi esperando a gente. Não, não vou pagar mais porra nenhuma. Não vou pagar. Não tenho dinheiro pra pagar. E os caras? E o cara, não, que, pô, como é que eu vou fazer, que não sei o que lá, isso vai sair do meu bolso. Falei, não interessa se vai sair do teu bolso. Vou te dar duas opções. A gente vai ficar aqui, tu vai pagar a passagem de cinco pessoas pra poder ir embora pro Rio de Janeiro, ou você vai resolver esse problema aí que eu tô com o seu gerente, pô. Foi a menina que me atendeu aqui que não falou porra nenhuma comigo. Ele tomou assim nessa parada aqui e vai com Deus, tá liberado. Eu falei, irmão, você tá maluco, rapaz? Ele tentou jogar, né? Ah, mas oh, oh, oh, isso daí, você sabe o que é, né? O cara pensa assim, esse carioca aí eu vou passar, perna dele. Não vai não. Esse carioca aí, pô, qual foi nunca. desse carioca? Irmão. Chegar aqui vai achar que... É, vai te meter essa bronca. <risos> eu falei, eu tô indo embora sem tomar porra do café, cara. Não vou pagar porra nenhuma não, irmão. Não vou pagar. Não interessa, não adianta. Chama quem você quiser. Eu não vou pagar. Só que você vai ter as duas opções. Ou você me libera pra poder ir embora. Meu voo é 6h20 da manhã. Já são 5h30. E, e você Nossa. tá me agarrando aqui. Temos de perder o voo. Entendeu? Já são 5h30. E, e você me agarrando aqui. Ou você vai pagar 5 passagens de avião pra poder ir embora. Você tava o que? É meia hora da... da é, pô. Não, era que, uns, 20, 20 é, uns minutos. 15 minutos o aeroporto. Só o cara chegou lá em 10, porque estava pista livre e foi uhum. embora. Aí o cara liberou a gente, chegamos no aeroporto para poder resolver a passagem do Pita. Uhum. Aí chegamos lá, falei assim: fulano de tal, cheguei e falei, Pita, segura a onda aqui. Fui lá na mulher. Falei, ah, tô precisando. Que tem um amigo meu que está com a passagem comprada. Deu problema na passagem ontem à noite. Ele precisa, ele estava no mesmo voo que o nosso, porém, botaram o voo dele para São Paulo. Ele não andou de avião a primeira vez, tá com medo de ficar perdido. Eu preciso resolver. Ah, não! Pode trazer ele aqui, traz a identidade dele que tem vaga nesse voo de vocês. Eu falei, pô, Pita, corre lá, meu irmão. Que tá faltando 10 minutos pra gente poder embarcar. Que o avião não vai esperar a gente, não. Pita saiu correndo, mano. Fomos lá, fizemos uma parada, trocou a passagem. Bruno, você entra aqui, mas como é que eu faço? Eu falei, Bruno, tu vai entrar aqui nessa porta e vai embora direto. Só vai chegar lá dentro do teu avião, cara. Senta lá e espera. Só o Bruninho foi pro outro voo. E aí, a você tá vendo? Vocês são foda, mano, só porque eu sou banda, eu não sei o quê. <risos> só porque eu sou banda foi foda. Caralho, mano, aí, porra, tipo, assim, no final, cara. Aí a gente se encontrou lá no, lá no, no, no Galeão, né, que a gente chegou no Galeão, na hora de voltar. Bruninho, não, acabei de descer aqui agora, eu tô só pra desembarcar. Eu falei, eu vou te esperar aqui na saída do embarque. Qual que é essa plataforma de desembarcar, ah, tal? Então tá bom. Mas, cara, foi uma história muito bacana, foi um momento que a gente viu muito legal. Eu acho que, tipo assim, marcou a vida de todos eles, né? Marca. Marca. Marcou porque foi a primeira viagem de avião, foi maneiro pra caralho, foi pela caralho de pagode que a gente foi. Então, tipo assim, você tá vendo como é que as coisas quando acontecem com seriedade que a gente tava falando lá atrás? Uhum. Quando a gente faz as coisas com seriedade, por mais, por, por pequeno o, o, o gesto ou alguma coisa que a gente conquiste, é uma parada gigante, cara. Muito. Caro. Porque é um sacrifício absurdo, mano. Mas você vê, os meninos não iam, eu ia sozinho pra poder re representar o grupo. Uhum. Né? E pô, porque os caras não tinham dinheiro pra poder pagar avião E nessa época eu tinha saído de férias. Eu falei, não, porra, vamos fazer o um jeito. Eu paguei as passagens e depois foram pagando as passagens por show, né? Durante o show que a gente uhum. ia fazendo, eles iam descontando. Pra poder levar os meninos, né? Pra ter essa experiência. É, porra. Então foi tipo assim, foi muito válido, foi maneiro pra caralho. Tipo assim, uma história que vai ficar guardada pra minha memória. E conhecemos o Sudário, que é um cara excepcional. Depois conhecemos o Miltinho em outras situações também, que é um outro cara excepcional que são amigos nossos, são caras que também tem um, um um talento absurdo, tem uma carreira já bem consolidada, bem muito mais adiantado que a minha, mas os caras são, na melhor qualidade, eu queria mandar um abraço para eles aí, que são Miltin, Henrique e o Sudário, lá de Uberlândia, e o Pula. Miltinho é de São Paulo. E cara, a gente virou amigos, né? O cara vieram tocar na festa de aniversário nossa depois, mas, cara, foi uma, uma experiência única com os meninos que eu vou guardar pro resto da vida. Maneiro, maneiro pra caralho. Maneiro pra caralho mesmo. Maneiro pra caralho. Caraca, mano. Eu, eu ia ficar apavorado no. Eu imagino. No, pô. no, no lugar do Bruninho. Eu ia no lugar apavorado. do Pita também, pô. Imagina o Pita saindo do hotel sozinho, indo pro aeroporto Nossa. sozinho, procurando tudo sozinho em São Paulo. Ele tem que ir pra São Paulo. Pa ainda resolver E entrar, chegar em São Paulo, ele tem que entrar em outro avião pra gente esperar ele no Rio, cara. Nossa. Tá e, e como é que vocês vieram do Rio pra cá e vocês vieram... Não, de meu carro, que eu fui Seu de que deixei meu carro e tava, tava no aeroporto. Caraca, mano. Que história, que história bacana. Lá é velho. Isso foi em que ano? 2019. 2019. Não, 17. 17? É. Que isso. Ah, não, né? não é isso não, pô. Passa muito rápido. 17 pra 18? Eu não conheço é. de data. 17 né? pra 18, né? É. É, 2019 o mito é. já não tinha. É, 2018 acabou. É isso mesmo. 2019 não. 2019 eu já tava com a minha carreira só. 2017. Final de 2017. Falando, falando de carreira.